vai você a favorita A minha ser criativa Como é que tu vai essa ideia? Só tive de pensar com criatividade Quando olhas para esta laranja Diz-me o que consegues imaginar Nada especial, é só uma laranja Talvez para ti, mas não para mim Eu vejo uma cara feliz Uau. A sorrir para mim e andar Eu não estou a entender nada a pensar com criatividade. Olhem todos para o meu cabelo. Bicho. eu uso meu cabelo para me expressar. Isso parece uma aborrecido Eu uso meu cabelo para me expressar. vá não acham empolgante? Quando olhem as não vem no céu? Não. É? Vá lá, vejam melhor. Ah, pois. Eu vejo, chapéu, eu vejo um GPU! eu vejo um gato, eu vejo um homem a jogar com um taco Eu vejo um cão, um um eu vejo um rave, eu vejo o um um escadote num troco de madeira Parece que já me estão a apanhar, já sabem como se dividir com as vossas mentes Eu é uma pintura de palhaço vou pintar Espera aí amigo, tu tens que te acalmar Aqui está o teu conselho Sim? De como se tornar no meio do. Vão lá fora apanhar paus e folhas. E usem nos para escrever a vossa cor favorita. Verde! Verde não é uma cor criativa. É oh. mais uma coisa que eu tenho que ouvir antes de deixar a criatividade fluir. Oi, só o coração. Oi, só o tempo. Oi, só as vozes nas nossas mentes. Olá, rapazes, vamos ser criativos! concordar em não sermos criativos nunca mais. Thank